Boa noite, galera. Boa noite, beleza? Bom, depois de uma chuva, é, mais de 10 horas de viagem, estou aqui. Bom, meu nome é Fabiano Nagamatsu. É, essas são as empresas na qual eu represento. Ali nós temos uma aceleradora, chama Innova Unigran, Inovativa Brasil, eu sou líder do Inovativa Brasil por Mato Grosso do Sul represento e sou membro do Confraria do Empreendedor, mentores do Brasil, Shark Tank, eu sou avaliador, pré-avaliador do Shark Tank, vice-presidente do Startup MS e Community Leader Academy da Techstar. Bom, o que eu puder ajudar vocês aí, estou à disposição, tenho mais de 25 anos de carreira executiva e sou apaixonado por game. A minha vida empreendedora começou com game. Eu quero tra transferir um pouquinho de conhecimento para vocês aqui, explicar um pouquinho do que o game mudou na minha vida. E o game agora, na verdade, não vem mais só como entretenimento, mas vem como algo mais sério, algo que as empresas estão procurando. E aí eu trago alguns, alguns dados de mercado aqui para que vocês entendam o quanto é, o game tem tem tomado conta dos treinamentos corporativos. Então, Sirius Games, no ambiente corporativo, esse é meu nome, vou deixar os contatos depois para vocês. A gente tem que entender que, basicamente, segundo David Colby, no seu clássico de 84, ou Maria Rita Graminia, em 2017, no seu livro, Teorias Vivenciais, ele fala que nosso ciclo, ou nossa mentalidade, trabalha basicamente a questão de fixação, o aprendizado ele tem que ser experimental, e para ser experimental ele tem que ter uma aplicação, tem que ter uma vivência, e esse é um dos princípios da memorização, eu só consigo gravar, ou melhor, memorizar, se eu tiver a vivência, e a vivência muitas das vezes não é só acertar, por isso que é importante que a gente também erre, nós temos os relatos, eu hoje, Harvard é uma das poucas faculdades de, é, de países desenvolvidos que trabalham essa questão de relatos técnicos. Processamento e análise de padrões de desempenho, aí que está o X da questão para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver nessa área. É, atualmente tenho 12 anos de experiência na área de programação, comecei como programador de carreira, e hoje eu trabalho totalmente com inovação voltada para treinamento lúdico. Então nós podemos ver que aqui o processamento, que é a parametrização, que é o que é o X da questão de toda a corporação, nós conseguimos aqui de fato é, desenvolver ferramentas é, que façam cálculos, que faça sentido, que demonstre aquilo que você está utilizando o comportamento empresarial tá, de uma forma gamificada. E aí nós vamos entender melhor. Generalização, né? então a gente compara isso com os dados da empresa, ou seja, com a performance que a empresa procura, e aí a gente faz a aplicação novamente. Bom, passado isso, nós temos então aqui, só para que vocês entendam, a definição de Sirius Games, basicamente, é, é considerada uma técnica educacional dinamizada para engajar, capacitar, inovar e empreender, sempre de maneira lúdica, ou seja, é uma competição que faz com que as pessoas possam, possam, de uma forma prazerosa, de uma forma é, alegre, conseguir um conhecimento a mais. Mas não só um conhecimento como o desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento de atitudes. Basicamente, então, a gente pode entender que o engajamento ou a inovação nessa, nessa, nesse tipo de técnica, ele, ele trabalha basicamente... A obtenção de resultados de forma divertida. Tá, então, entendo que daqui para frente e até 2023, vocês vão ver que não existirão mais é, técnicas tradicionais de treinamento. As grandes corporações, como o Lever, P&G, elas estão trabalhando a questão de gamificação para que possam engajar melhor os seus funcionários, seus colaboradores. Eles têm desenvolvido ambientes onde eles possam simular... Antes, prevendo, antevendo tá, aquilo que pode ser um acidente então sempre de uma forma divertida sempre fazendo com que as pessoas é, não fiquem focadas é, nos pontos principais mas os pontos principais estão entre linhas dentro daquilo que eles de fato querem como resultado e aí nós vamos entender em alguns games aqui que eu trouxe para vocês Segundo Maria Rita Gramini, ela falou o seguinte, pessoal, ó, nós temos que ter regras claras, fator lúdico, ou seja, tem que ser prazeroso, ele tem que simular técnicas e situações, não adianta eu pegar e falar assim, olha, vou fazer um jogo ali por fazer só para ver como que cada um se comporta. Não, eu preciso ter técnicas, aquilo que de fato eu quero simular. E eu preciso ver situações que, de fato, talvez não tenha em nenhum case, nenhum livro escrito, que é particular da sua empresa, particular das corporações. E como resultado, nós temos aqui feedback instantâneo, insights, mudança de comportamento. E aí, quando nós falamos de feedback instantâneo, nós podemos entender que a simulação ou os Sirius Games, eles trabalham, de fato, o retorno na hora, o cara, às vezes, não precisa esperar um facilitador, um condutor, um mentor, para que ele possa saber o que de fato aconteceu e onde ele acertou e onde ele errou. Sabemos que nós estamos vivendo uma geração que os nossos funcionários, os nossos colaboradores daqui para frente, ou melhor, parceiros, serão quem? Serão essa nova geração, a geração é, nativo digital, essa geração high-tech que... Dificilmente vai fazer um curso de computação ou um curso de idiomas. Já é autodidata nisso. Partindo desse pressuposto, então a gente entende que nós queremos algo mais imediatista. Nós queremos algo mais rápido. É para ontem. Ninguém desenvolve um projeto numa grande corporação pedindo, olha, vou dar um tempo para vocês. Ah, O tempo que vocês acharem necessário, o que vocês entenderem como necessário. Não, nós temos... Projetos sempre para ontem. A competitividade, ela está aí. E aí, onde mora o X da questão? Se em 2030, a, a maior startup do mundo, segundo especialistas, será uma de edutec, de educação, imagina então o que vem pela frente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Vipe Kids, que foi um dos primeiros unicórnios, é, de educação da China. Para que vocês tenham uma ideia, eles já vinham pensando há mais de 10 anos atrás, como lançar uma startup na educação. Essa foi a primeira deles, primeiro unicórnio deles, né, desse grupo do Vaipi Kids. E aqui, então, nós podemos entender que a simulação, não necessariamente, ou Sirius Games, precisa ou necessita, de fato, ser uma tecnologia. Um, um, um aplicativo, um sistema Nós podemos utilizar, como Maria Rita Gramina disse Simplesmente pelo fato de ter regras claras Fator lúdico e simular um comportamento Situações Então aqui nós temos o jogo do War Que nós aplicamos isso em nossa universidade E aí as pessoas ali, elas se sentem os jogadores Ou se sentem as pecinhas ali tem toda uma regra clara. Isso é para um curso de administração e ciências contábeis. Agora nós temos também outros jogos que vocês têm aí. Muitos professores, assim como como eu, nós aplicamos jogos mais simples, né, como o Kahoot. Vocês podem pedir para todo mundo baixar aqui, a gente faz algumas perguntas e respostas e a gente vai simular alguma coisa aqui, fazer uma competição. A competição a conteúdo Há uma simulação daquilo que você quer trazer de resultado? Então, há um Sirius Games. Isso muitas corporações têm incorporado nos seus treinamentos. Então, como forma de nivelamento, não gosto muito dessa palavra, mas de uma forma de comparar as competências, eles têm buscado isso, têm buscado aplicativos já prontos e adaptados à sua realidade. Até para que eles possam começar a inserir a educação corporativa, que é um ponto muito importante, é um marco, anotem, é um marco para nós, para nós brasileiros, a educação corporativa ou universidade corporativa, é, vocês podem anotar, porque isso, de fato, vai mudar hoje o treinamento das empresas. Tá? E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês, para que vocês anotem aí depois. Esse é outro game, também é um... Startup Mundi, não sei quantos conhecem, é de uma amiga do Sul, né? alguns colegas tiveram a oportunidade de conhecer. Startup Mundi simula todas as fases de uma startup. Isso aqui já é aplicado, inclusive, por exemplo, é, nas metodologias do Gama Academy, do nosso amigo Guilherme Junqueira. Não com a forma de tabuleiro, mas a forma de treinamento, de imersão. Aqui nós podemos entender todas as fases, não importa se você é, é um iniciante em startup ou se você é alguém que já entende muito de startup, você já é o um mestre, semideus. Isso aqui ajuda você a mostrar quais são as dores que talvez você não consegue, seja você mentor, seja você startupeiro, você não consegue visualizar na vida, no dia a dia. Você consegue visualizar e sentir isso na, na prática, a partir de um treinamento. Então, eu, eu recomendo para vocês, Startup Mundi é, aí de fato, um jogo completo. Claro que hoje eles estão lançando outras versões e isso contribui muito para um treinamento. Principalmente, algumas empresas estão adotando isso para mudança de cultura. Nós sabemos como a Anima... Né, que é uma universidade, a Cróton, que não, vê, não se vê somente como uma universidade ou um grupo educacional, eles veem como um grupo corporativo, eles estão transformando todas as áreas deles em, entre aspas, uma startup. Desde a faxina até o alto escalão, todos vão ter a cultura startup. Então, nada mais justo do que aplicar, não esse, é claro, mas qualquer outro simulador ou Serious Games que possa, de fato, é, trazer essa cultura startup de lean startup. É, outro game que é interessante aqui é o Explorers Games, é de um amigo, né, Leandro Jesus, que criou hoje no Mato Grosso do Sul nós temos um grupo muito forte. Vou deixar meus contatos para vocês, quando quiserem participar desses grupos aqui é, é, é um grupo de cocriação de games. Tá? Então eles já estão na terceira versão. Esse aqui é, trata-se de um, de uma forma lúdica. Eles demonstram, é, a partir de tabuleiros mesmo, né, uma viagem de navio. Então vocês podem passear e, e diante de cada fase vocês simulam a nova economia. Aí entra a indústria 4.0, educação 2.0, entra tudo que você pensar em relação à questão de inovação. E aí... O interessante é que não é simplesmente como se fosse um banco imobiliário, como se fosse um jogo de tabuleiro. Isso aqui demonstra o quê? Demonstra a, a, a aplicabilidade e o comportamento. Notem, pessoal, que eu foco bastante na questão do comportamento. O comportamento é, é a chave em questão, é o que hoje de um Games? É o que pode... É, é o, vamos, vamos imaginar assim, é o ponto focal de um resultado. Então, quando a gente falar de parametrização lá na, no fim, nós estamos, né, não sei, quantos aqui são desenvolvedores? Tem bastante gente, né? Então, legal. Também fui, né, não posso me considerar tanto nativa, mas eu posso falar para vocês que um pouco de gestão, de estratégia, eu criei essa parametrização em cima de comportamento. Imagina que a motivação ou uma satisfação, que é a diferença, eu consigo quantificar em números isso. Ah, se o cara está com medo ou está muito feliz, eu consigo transformar em números isso e jogar num simulador. Isso tudo tem um trabalho científico por trás, tá? tem tudo um trabalho de é, metodologia científica, mas eu explico isso para vocês. Esse é um jogo que nós criamos enquanto fui colaborador do Sebrae por sete anos. Nós orientamos uma startup de alguns meninos de ensino técnico e eles desenvolveram a vida empreendedora. Eles, o ano passado eles apresentaram no Campus Party, é, e é um jogo onde mostra as dores básicas de um empreendedor. É desenvolvido isso no ramo corporativo também. Por quê? Porque até 2022, há quem diga, com essa questão de reforma trabalhista, lei da terceirização, que isso, de certa forma, até beneficia o empreendedorismo, não existirá espaço, ou muito espaço, para quem não for empreendedor. O mercado está exigindo cada vez mais, não que você vá sair da sua empresa e montar, né, montar uma empresa, você pode ser um empreendedor dentro, um intraempreendedor, então, é, partindo disso, a gente tem games que contribuem para que os colaboradores se tornem empreendedores, se tornem criativos, inovadores, busquem é, correr riscos calculados, é, busquem novas alternativas, mudança de mindset. Então, sugiro aí também um game, né, a partir de um tabuleiro que se chama Vida Empreendedora. Esse aqui é um treinamento que que costumeiramente eu faço há 14 anos. Claro que não com o mesmo simulador, mas quando eu comecei a trabalhar como vocês desenvolvedores, eu trabalhei mais como analista de sistema, porque eu trabalhava na área financeira, tenho especialidade em marketing e recursos humanos e, e, e, e o meu mestrado em é inovação. Então nós começamos a desenvolver um game, um simulador empresarial. Esse simulador hoje faz mais de 40 mil cálculos em 4 segundos. Ou seja, eu não quero aqui fazer o um merchan de um simulador para vocês. Eu quero mostrar para vocês a importância hoje que o Sirius Games tem dentro de uma corporação para a área de treinamento no foco de Big Data, no foco de um BI. Daquilo que a gente pode de fato pegar essas informações e eu consigo de fato saber... É, o desempenho de cada funcionário, a evolução. Eu consigo analisar aqui, a partir de um, de um jogo comportamental, se, se esse funcionário ele pode ou não ser promovido. Não necessariamente preciso passar por uma, uma prova escrita. Só um, uma simulação, só a vivência dele, o aprendizado vivencial, eu vou conseguir captar o que ele precisa, a partir do simulador. Ou seja, transformar o comportamento de cada um em números. Isso é fato. Consi Conseguimos. A Unilever, em 2006, parou de trabalhar com artes cênicas. Artes para quê? Para implantar simulações empresariais. Fiz teatro por sete anos. E naquela época, eles implantavam assim, olha, vamos colocar lá... Fulano, vai ser o dragão, vai ser o rei, a rainha, e aí eles vão simular alguma coisa. Não tinha nada a ver com o serviço ou com o cargo pretendido. Mas isso mostrava um comportamento se agressivo, conservador, se analítico, se racional, se mais emotivo. E conforme foi passando, eles entenderam que isso tinha que ser quantificado. Daí surgem então os Simuladores que vem, é, simuladores é, uma, é um braço, teoricamente, dos jogos de empresa. Jogos de empresa é algo mais simples, que veio para nós em 1977, a partir de Mário Tanabe, um professor da FEA USP, e hoje tocado, é claro, pelo professor Antônio Carlos Aydar Sawai, que também é professor da FEA USP, de políticas de investimento. Então hoje nós temos referências no Brasil em relação a jogos também. Um, um ponto interessante desse jogo é isso aqui. Esse é um desafio empresarial que nós desenvolvemos e, e nós conseguimos aqui de fato mostrar deixa eu só mostrar aqui alguns dashboards de competências, habilidades, evolução dos últimos anos. Aí nós colocamos por, por participante as atitudes de cada um, se ela vai crescendo ou não, isso num comportamento ético, num comportamento é, empreendedor, departamentos administrativos, e aí por mês. Então, tudo isso aqui, isso aqui são alguns dashboards, ou alguns dados que nós conseguimos extrair de um simulador, de no mínimo aí 40 mil cálculos. Imaginem o, que, que, nós, o que, que os gestores não conseguem fazer com isso. Então, vocês como desenvolvedores, vocês como profissionais da área de tecnologia, imaginem o quanto que vocês não podem ganhar com isso. Nós sabemos que Nubank, Netshoes, eles não ganham, assim, é claro que ganham muito nas suas vendas, mas uma, a maior parte, a gama, assim como Zuckerberg, é com informação. Que eles têm. É com o volume de informação, volume de dados que eles têm e que eles podem correlacionar. Isso é o que mais as pessoas procuram dentro dos departamentos de gestão de pessoas das empresas. E aí, sabem quantos por cento hoje no Brasil de empresas que prestam serviço para as grandes corporações conseguem traduzir isso? Menos de 2%. Menos de 2% consegue falar, olha, nós temos uma grande gama aqui, seja no Excel, seja, sei lá, em alguma coisa aqui, ou eu peguei um XML, alguma coisa, vou trans pegar, fazer um, um, alguma coisa que eu possa correlacionar esses dados. Porque hoje não tem profissionais, cientistas de dados, que entendam tá, da questão do educa da educação corporativa. Então... Está aí um recado para vocês, porque a gente sabe que se a educação tem crescido, talvez não pelo viés das próprias universidades, nós podemos entender que pelo viés corporativo isso tem crescido muito. Proporcionalmente, a gente pode entender que cresceu muito mais do que as universidades. Se a gente pegar pela gama ou pelo, pela pequena quantidade de grandes empresas que nós temos. Outro ponto interessante aqui é um... Olha que interessante. O Ernesto, um grande amigo, dono da TOTOS, né, fundador da TOTOS, ele criou uma empresa chamada TI Educacional. E aí foi lá e investiu em alguns garotos, desenvolvedores, designers, para criar um jogo, que se chama Jogos de Empresa mesmo. Jogo de Empresas. Eles já estão em várias versões, já estão prestando serviço para várias empresas, não cabe aqui citar por uma questão ética, e colocaram alguns milhões aí nessa empresa. Por quê? Porque eles acreditam que a mudança do nosso Brasil, a mudança da nossa economia, a mudança do que nós queremos para os nossos filhos, queremos para nós, para os nossos netos, até mesmo para os nossos pais, nossa avós, é a partir do empreendedorismo, é a partir de uma educação empreendedora. E isso aqui é um simulador que pode se disputar online. O ano passado eles aplicaram no Sebrae, fizeram uma arena de games, foi no IMB, onde todo mundo podia disputar com todo mundo ali, bastava se inscrever ali e passava, começava a disputar. Começava a administrar uma empresa, com a oportunidade até de falir, se quiser. E o falir nesse caso, quisito para nós, não é errado. né? Para nós, startupeiros, nós sabemos que errar nesse quesito é importante, porque, porque nós vamos aprender, dificilmente a gente vai errar no mesma questão. Agora, errar no mercado, aí é complicado. Errar no mercado não tem replay, mas errar dentro de sala de aula, no ambiente de, de, de educação, no ambiente onde a gente está treinando, faz todo sentido para nós. Então esse é um jogo também interessante, aí eu já estou falando de jogos ou de simuladores de serious games que dependem de uma plataforma. Essa plataforma é uma plataforma online. É, hoje nós temos poucas empresas que atuam na área de simulações, na área de serious games. Boa parte está indo para o viés de educação. Ao contrário dos Estados Unidos, que Harvard ele con considerou que ao invés de eles ensinarem quem está na educação que já está aprendendo, através dos estágios, ele achava interessante que, que os, os, os gestores, e os executivos, simulassem antes as suas decisões. A simulação com, nos Estados Unidos começou com o executivo, a simulação no Brasil começou nos, com os alunos, porque muitos alunos da, da USP, por exemplo, só estudavam, não tinham oportunidade de co colocar na prática. E isso foi muito importante para a educação brasileira. Só que não podemos ficar só em sala de aula. Temos que extrapolar isso. E aí nós temos aqui simuladores por meio de VR. Né? Então, isso aqui é, o, é um kit da Oculus, né? do Google. Então, onde você pode fazer simulações, treinamentos... Para pessoas que, que talvez não tenham tempo de fazer a sua integração na empresa, estou começando numa empresa, quero me integrar, quero saber da logística, quero saber de como é trabalhado essa questão dentro das empresas. Os chamados três meses de experiência. Vamos simular aqui, você vai ter um tempo para simular. Eu trabalhei três anos como fotógrafo, operador de Minilab, revelação de uma hora. Claro, se eu não fosse. Né, fotógrafo talvez seria feirante, ou venderia, né, venderia pastel, ou pescador, não sei. Pela descendência. Né? Mas é, pensando nessa questão de, de revelação, eu tinha meia hora no almoço para eu poder estudar. E era livros e mais livros para estudar sobre teoria das cores e tudo mais. Imagina se eu tivesse alguma coisa assim, já na minha época, para simular. Quer dizer, o aprendizado seria rápido a taxa de erro no meu serviço seria menor, muito menor. Então, simuladores assim, é, a nossa universidade, a Unigran, ela tem desenvolvido diversos simuladores assim. Vou abrir para vocês aqui, nós estamos desenvolvendo um simulador voltado para a área da saúde. Já existem alguns, mas para algumas áreas da saúde específico não tem. Como, por exemplo, a Philips tem um simulador que é só para fins comercial, não é para fins de treinamento. É só para apresentação em feira. E hoje nós pesquisamos esse mercado de simulação por meio de realidade virtual ou realidade aumentada. Hoje o mercado é um mercado de mais de 2.5 bi de dólares. Ou seja, isso pensando mais focado na universidade. Imagina isso para o mercado corporativo. Então hoje também é, um, é uma realidade hoje trabalhar essa questão de é, VR, realidade aumentada ou realidade virtual. Aqui nós temos um teste, né, esse é um teste voltado para a área da saúde, então nós conseguimos aqui fazer, esse é um produto que nós já criamos, né, é um simulador, é muito caro para que algumas partes a gente consiga comprar cadáveres, por exemplo, é, montar grandes laboratórios, né? Esse aqui é um laboratório de anatomia. Eles conseguem, não nessa versão ainda, mas nas próximas, eles conseguirão operar uma pessoa, pode matar, talvez, né? É, de mentirinha, claro, né? É fictício. Mas é, é, é uma realidade que nós estamos colocando para que o aluno consiga sentir né, aquilo que talvez a gente tenha dificuldade, que é a realidade de muitas universidades de comprar, de montar um laboratório muito caro esse laboratório não ficou caro o mais caro talvez é o hardware né? mesmo porque o profissional ele consegue desenvolver hoje, boa parte do que foi desenvolvido aqui foi em Unity né? vocês conhecem muito bem então é muito interessante para desenvolver é, bastante questões na área de 3D e aqui, a gente consegue, por exemplo, entrar no coração, ver o batimento, simular uma arritmia, né? simular um coração que está com um problema, um pulmão que tá de um fumante, com câncer. A gente consegue simular tudo isso. Ouvindo também, né? vendo o batimento aumentando, diminuindo o batimento. Isso parece que você está lá dentro. É uma simulação hoje que... Albert Einstein, Círio Libanês, eles têm. Recentemente, pelo Inovativa, pela liderança do Inovativo, eu consegui entrar em contato com um rapaz que ganhou no meio do ano passado um prêmio pelo Inovativo, ficou entre os 12 melhores. Eu tive o privilégio de mentorá-lo. Ele colocou uma simulação dessa dentro do Einstein, onde ele, por meio do simulador, um, um óculos VR, ele consegue reconstruir órgãos. Economiza de tempo 45 minutos numa cirurgia Que demora mais de duas horas E que tem risco Diminui o risco em 65% Você acha que vale alguma coisa isso aí? Dentro da corporativa? O médico vai lá, faz a simulação Dá uma olhada como que vai ficar a reconstrução Vira o coração ou alguma coisa ali Agora eu vou operar então, a, o Brasil, por conta desse maravilhoso evento e de outros, a gente tem muito profissional engajado nisso. Nós só precisamos de, de pegar o foco certo das corporações, de ter, de fato, o problema certo. Nós temos diversos, imagina, o, país, o nosso país é o quinto país mais empreendedor do mundo. Talvez faça sentido aquela questão que eu falo, né? Não no sentido pejorativo, no sentido bom mesmo. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. A persistência. E não vamos colocar a culpa na alta tributação e tudo mais, porque isso aí não fala em empresa nenhuma. A gente já sabe que vai ter tributação. Você faz um plano de negócio. Então isso não pode ser causa de falência. Agora, a ineficiência, a falta de planejamento, aí sim. Ou a concorrência desleal. Mas o que mais falta para nós, principalmente da área de TI, é a gente focar naquilo que de fato é o problema. Lin coreano, sempre falava o seguinte, quando a Coreia do Sul, na década de 60, ultrapassou o Brasil em termos de tecnologia. Se tudo vai bem, algo pode estar errado. Então vamos bagunçar para que as pessoas corram atrás e criem algo de fato de criatividade. Daí surge Samsung... Surge Hyundai, compra Kia, LG e assim vai. Então, nós temos que entender que temos que sair da zona de conforto, mas temos que ter um foco, nós temos que saber o que nós queremos. E olha o mercado aqui, Sirius Games, mais 150 empresas de jogos corporativos no Brasil. A maioria desses, dessas 150 empresas estão na educação de universidades. Se eu falar que 2% disso atua no corporativo, é muito. Olha o campo que nós temos aí, então, para atuar no corporativo. Olha o mercado de mais de 300 bi, mi, milhões, tá? Esse é o mercado de Sirius Games no ramo, no mercado corporativo. Ninguém está explorando isso. Ou, talvez somente duas empresas, 2% esteja explorando. Está aberto para nós. Quer empreender? Se você quer empreender, vem comigo, estou junto. Estamos junto aí. Pode contar comigo. Olha aí, ó, com a educação corporativa que eu falei para vocês, alguns denotam como universidade corporativa. A gente tem um mercado aqui que está... Em crescimento, recentemente, eu sou professor dos MBAs da FIA USP. Tenho alguns amigos ali, que são professores também, e, e eles estão montando agora tá, uma universidade corporativa. Assim como já existem diversas, da ESPM, FGV, né, a própria FIA tem também, mas eles estão montando uma universidade corporativa com metodologias ativas. O que isso significa? Eles estão montando uma universidade onde eles, como consultores, porque para ser professor do MBA tem que ser consultor, eu vou captar as dores, eu vou fazer um diagnóstico, em cima disso eu vou criar um simulador, simples ou não, dependendo da, da demanda, e a gente vai aplicar. Já é assim em grandes empresas, já foi testado na Cacau Show, já foi testado em diversas empresas hoje, e isso está virando realidade. Mas é um mercado que eles estão pegando fatia pequena. Imagina o tamanho da fatia. Olha o crescimento. Uma média de treinamento, não daquele simulador de 40 mil cálculos. Um simulador simples, simples, de 8 horas, em média, você pode cobrar 25 mil. Pequena empresa, até 99 funcionários só. Nem todos devem participar. Tem que ser um número limitado. Eu, vindo para cá, nessas 10 horas de viagem, fui fazer outra pesquisa, entrei em contato com alguns amigos e falei pra, perguntei, ó, hoje, atualiza para mim esse número, 8 horas em média de treinamento, quanto que se paga uma média ou uma grande corporação? Eles falaram, ultrapassa os 50 mil. Por 8 horas. É o mercado bom ou não? O que, que você está gastando com isso? Ou melhor, você só está entregando o seu conhecimento. Que você não treine, mas que você crie para as grandes corporações um simulador desse, é fácil de fazer uma manutenção disso. É só você estar tá muito ligado às dores de gestão de pessoas, de pessoas que trabalham nessa área. Vocês já ouviram falar de people analytics? Já, né? Nubank começou, né, porque eles fizeram um curso lá no, no Google, e viu que o Google só tem 150 people analytics, lá nos Estados Unidos, só 150. Que fazem análise de pessoas, desde a parte comportamental até a parte racional, calculista, emocional. Transforma isso que é algo qualitativo em número. E em cima disso, consegue atender melhor o seu colaborador e o seu cliente lá fora. É a simulação, é o Sirius Games. É o que nós precisamos hoje, de fato, para que a gente tenha uma melhor qualidade nas empresas. E aí, passando aqui, nós, olha, olha o que mais é procurado dentro do Sirius Games... Dentro dos simuladores empresariais. Nós temos 24% aqui comportamental. 35%, que é o maior percentual aí dentro dessa pesquisa que aplicamos, é na área estratégica. Tá? Uma porque é algo muito qualitativo. Simulação setorial. Aquele que vai fazer uma... O cara vai entrar numa empresa e tem que fazer uma, um reconhecimento do campo. Né? Um teste... É uma integração, 7%. 21% vendas. Então, a área de vendas ainda tem muito para se explorar, porque eu, eu falo que é o carro-chefe da empresa. Então, 21% procura simuladores ou algum game voltado para a área de vendas. Para a área de consultoria, apenas 3%. E no total de 100% aqui, 10% para a cultura de startup. Pô, Fabiano, então vou buscar aqueles que estão mais em ascensão? Talvez não. Lembra que nós falamos do LinkedIn? Busque aquilo que é mais problemático. Busque ser diferenciado, busque aquilo que as pessoas não estão buscando. Quem sabe na área de vendas, quem sabe na área de simulação setorial, utilizando é, imagens 3D, simulações através de realidade virtual ou aumentada. Ou até mesmo cultura e startup. Não falamos que daqui para frente as pessoas, para serem empreendedoras, elas devem ter esse dinamismo de startup dentro das empresas? É uma oportunidade grande. Outro dado interessante aqui. Qual que é a diferença hoje? O que, que faz diferença hoje é, na, no desenvolvimento de Sirius games, de um game corporativo. É, eu falo para você, falei no começo, que a diferença, é, ou o que faz diferença é isso aqui, ó. entender a lógica de parametrizações estratégicas. Vamos pensar o seguinte, uma dica, quando vocês chegarem em empresa, ou no departamento, na célula de gestão de pessoas, na unidade de gestão de pessoas, vocês vão perguntar o seguinte, olha, é, quais são as principais dores? Eles vão... Descer uma enxurrada para você de tudo que acontece. Desde uma fofoquinha, né, uma rádio peão até aquele que não bate uma meta na área de vendas, ou aquele que não tem nenhuma capacitação ao longo dos 40 anos dele de empresa. Tá, isso é importante. Mas mais importante, onde vocês querem chegar? É onde mora a parametrização. É, é aí que você faz o caminho de logística reversa. É o que você pega para poder desenvolver todo o fluxo, ou seja, todo, por exemplo, até que ponto, numa escala liquid, eu posso utilizar que vai ser motivação ou que vai ser simplesmente satisfação? Até que ponto eu posso entender que esse funcionário vai permanecer na empresa ou ele vai buscar uma outra oportunidade? Isso eu parametrizo a partir de, um, de números, crio uma referência, uma tabela referencial e eu programo em cima disso. Claro, estou falando de uma forma simples por, pelo avanço do tempo, mas eu estou à disposição. A gente vai conversar, o que vocês precisarem, eu vou ajudar. Então, o diferencial hoje de todas as empresas de games para a corporação é definir isso aqui. Não é só um fator lúdico, ah, engraçado, bonito, tá. e aí? O que, que isso me trouxe de resultado? O que, que isso me ajudou naquilo que eu precisava buscar de resultado? Então, é, muitas empresas ainda não acreditam no Cílios Games como treinamento sério de fato, porque muitos estão entrando no mercado apenas como entretenimento, e não como um fator de trazer resultado, de mostrar onde tem a falha ou onde a pessoa é melhor. E aí, para a gente finalizar aqui, um princípio da memorização, fiz em 96 um curso e não me arrependo, fiz uma reciclagem em 2008, depois. Um princípio da memorização, a repetição da operação gera o aprendizado. Ou seja, não adianta eu falar que eu vou só ler livro, pega lá os livros de fotografia, de teoria das cores e você vai aprender tudo. Não, é eu errando aqui. E infelizmente, ou felizmente, eu tive que errar no dia de serviço, para que eu pudesse operar. Né, para que eu pudesse entender como que é uma operação de revelação. O mesmo são as dores dos gestores. Eles não podem errar. Não tem replay no mercado. Mas nós vamos dar a oportunidade, a partir de vocês, que podem desenvolver novos games corporativos, a errar. E aí errar até faliu uma empresa. Eu costumo falar, nós temos a oportunidade de errar enquanto capacitados ou enquanto nós estamos treinando lá fora se a gente errar a gente está fora do mercado bom esses são os meus esse é o meu contato meu nome está ali caso vocês precisem pode tirar aqui é o meu WhatsApp tá podem e estou à disposição para algumas perguntas caso vocês queiram e também para as novas parcerias ninguém cresce sozinho nesse mundo competitivo o que eu puder ajudá-los Estou à disposição. Muito obrigado. Tem espaço para perguntas? Duas perguntas? Vamos lá. Ei, ei. Boa noite. É, eu vou fazer primeiro uma colocação, depois eu faço a pergunta. Há um tempo atrás, uh, havia uma divulgação muito forte na mídia no Brasil, em relação ao desenvolvimento de games. E aí foi incentivado que as pessoas estudassem ou partissem para a área de desenvolvimento de games. Eu confesso que eu até tentei. Tentei por conta própria, desenvolver alguns games. É, acontece que a curva de retorno do game ela é um pouco mais acentuada, demora mais do que qualquer outro negócio. A impressão que eu tenho e a minha experiência. Então, o qual a tua visão sobre isso nos dias de hoje, atualmente, se isso mudou ou se ainda continua? Essa curva de retorno. Eu invisto, invisto, desenvolvo games com possíveis clientes. É, com, é, quanto tempo isso vai retornar, por exemplo? Né? Há um tempo atrás, a gente tinha que contar com a sorte de ser descoberto ou fechar um bom negócio. E hoje, como é que está esse cenário? E a outra pergunta é a parceria. Que tipo de parceria você está buscando? Beleza? Beleza? Beleza, obrigado. Bom, seu nome? Everton. Everton, ó. É... A... O incentivo em relação ao desenvolvimento de games, principalmente aqui, nós podemos dizer, partindo do, do entretenimento, cara, isso está tá crescendo cada vez mais. A gente está para abrir uma, confederação, uma federação, na verdade, lá, no Mato Grosso do Sul, assim como já existe aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Está é, crescendo muito em, em termos de entretenimento. Você pode ver LOL, né, Counter Strike, tem um tem monte de game hoje, tem competições. Isso vai ser uma modalidade também olímpica. Já é, na verdade, em alguns, vai, de certa forma, todos vão ser. É, então, esse mercado não tem como parar. Assim como o mercado de games, Serious Games agora, aí é muito sob demanda, tá? Então, é, ainda é sob demanda. Só as grandes empresas, como citei no começo, que hoje tem essa visão mais aberta, que o retorno dela já vem imediato. Quando ela deixa de fazer um treinamento, um processo de recrutamento, seleção tradicional, ele começa a fazer por meio de games. E esse game não, é, não fica preso ali no momento do espaço, já começou lá no, no momento do recrutamento. Então, assim, é, respondendo à questão do retorno, tem que fazer um planejamento, é, aí entra nas dores da pessoa, da equipe, da empresa, entra naquilo que ele espera ter de resultado, o que vai te determinar o tempo, se vai ser muito rápido ou não, é o, o tipo de resultado que ele espera. Então, o alinhamento de expectativa é interessante. Se o resultado é um resultado, ou não, eu quero só para um treinamento, alguma coisa assim, para fazer... É, para promover alguém, bom, já é quase que imediato, a partir do momento que você utilizou o seu game. Não, é uma coisa para carreira, planejamento de carreira, isso já vai demorar um pouco, e a gente sabe muito, porque a gente não tem, em médias para baixo, não tem uma cultura de né, carreira, tá bom? E a parceria? Estou à disposição. É, não sei se é essa, né? O meu contato está aqui, eu tenho parceiros em vários lugares do Brasil, para vários tipos de startup, inclusive, é, então, tem das últimas edições de startup, por exemplo, que, que nós participamos, de, de 12, 4 foram receber investimento. Né, então, nós temos alguns fundos de investimento de amigos e nós estamos montando um fundo de investimento também, tá, próprio, para que a gente possa investir. Como já abro aqui para vocês, game para a área corporativa e edu educacional corporativa, a gente tem interesse né, no fundo, é, para AgriTech nós temos interesse, é, fintech também, tá? Então são áreas é, mais que que temos mais interesse. Educação não tem jeito, educação sempre é a base, a gente vai sempre investir. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou game designer, faço faculdade de jogos digitais e eu isso, acabei me esbarrando né, na, nessa parte de jogos é, corporativos e rascunhei várias ideias. E eu acabei no, parando no, em um né, dos problemas que a gente tem quando começa a ver jogos corporativos, é o que A empresa em si, quando ela quer vender alguma coisa relacionada a jogos, ela é muito receptiva. Só que aí, a partir do momento que ela traz para dentro da empresa o jogo, ela já é... ela já não gosta. Porque aí ela é, é o lúdico e eu sou uma empresa séria, eu, eu não quero isso. Então, é... tanto que, assim, é... é não é um simula é, você vende como um simulador. Não é um jogo de simulação, é um simulador. Se a empresa dá um treinamento que tem um jogo, não é um jogo, é uma dinâmica. É, eles têm muita... Oh, Fugiu até a palavra, mas eles não gostam dessa palavra jogo. Eu cheguei a, a, a essa conclusão. Então, eu gostaria de saber de você, como você é, lida com, com essa parte de jogo não? Aqui não, eu quero uma coisa séria. Tá. É, Fernanda, obrigado pela pergunta. É pertinente até porque em 12 anos de pesquisa... A gente diferenciava o que era jogo, você viu que eu citei jogo, e citei simulação. Simulação é um aprendizado vivencial, um jogo eu posso jogar aqui com você, jogar mesmo, e, e o jogo talvez eu, eu possa usar de artimanhas que não sejam tão éticas para ganhar, porque eu só quero ganhar, o jogo tem esse foco. Agora, a simulação não tem só o foco só de ganhar, talvez o que perdeu é o, é o melhor. Né? Então Trazer a questão de simulação dentro de um contexto de técnicas de venda e negociação faz todo o sentido. Tá? Então, você negociar falando de simulação, claro, você está trazendo a realidade de uma empresa tradicional. Para você mudar isso também, não é você ir lá, o game não vai mudar, Um Sirius Games não vai mudar. É, é um pouco antes. Então você precisa de mudar, ter uma mudança de mindset primeiro, tem que ter toda uma questão de sensibilização. Eu lembro nas primeiras empresas que eu implantei, que nós implantamos como treinamento é, lúdico, a gente começou falando como jogo também. pessoal ah não, aqui ninguém está para brincar não. Aqui a gente está para coisa séria. Falei, não, não, então tá bom, deixa eu voltar aqui. Voltei com uma outra proposta, falou assim, olha, aqui é, vocês têm esses problemas. A gente sempre trabalhou como consultor, então falou assim, olha, vocês têm esses problemas que nós levantamos do diagnóstico. Nós temos essas possíveis soluções, mas como vocês vão chegar nisso? Anos que nós tentamos chegar e não conseguimos. Falei assim, então, deixa a gente simular aqui, deixa o pessoal vir aqui e aprender isso aqui na prática, errando e acertando. Vamos lá, então. Porque nós trouxemos para um viés educacional. Opa, educação é sério, né? Falou, ah, educação... Por isso o termo educação corporativa ou universidade corporativa. É toda, totalmente estratégico. E aí a gente conseguiu implementar nisso e mostrar de fato que o resultado, por meio de números que ocorria. Então, sim, é, é, há, há necessidade dessa sensibilização antes de uma negociação. De sensibilizar, mostrar alguns cases, mostrar o que aconteceu, talvez equiparar um case já com a empresa que de fato ele vai, né, ele vai passar por isso. Né, não é tão simples assim. A gente sabe que o mercado nosso ainda é um mercado tradicional, por mais que tenha todas essas reformas. Mesmo assim a gente prefere ser empresário e não empreendedor. Tá bom? Tá bom? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição.